Eu vou sair com a paz do Senhor. Ah, amém. Para mim, é um privilégio estar aqui, não por esse momento, mas estar aqui na minha casa. Aqui que o Senhor me salvou. Aqui que eu fui, casei, aqui, tivei meus filhos muito aqui, em Franco. Aqui eu fui separada, pastor. E foi uma bênção para mim. Estou aqui representando a minha família e eu quero transmitir as nossas sentidas condolências a todos inundados e a graça de Deus e a constelação do Espírito Santo possa consolar os corações Estou feliz de viver o nosso Isaac. Devendo aqui os pastores amigos, alguns que eu fui pastor deles, o pastor Luiz, o pastor Gol, como é que chama eu? Pode ir, outros mais, eu fui pastor deles. E hoje estamos aqui o pastor Leandro que penso é que maravilha Quero ler a palavra de Deus. Parece, essa palavra parece um paradoxo, mas é uma realidade. Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 2, Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. porque ali se deu o fim de todos, de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Meus queridos irmãos, eu fiquei muito tempo sem entender o pensamento de Salomão. Escrever que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Não parece um paradoxo, mas quando começamos a conhecer a palavra de Deus e o Espírito Santo. Nos revela, meus amados irmãos, porque Salomão escreveu estas palavras.